Esse livro renova a nossa esperança, renova a nossa capacidade de continuar lutando e acreditando é, na democracia. Eu considero que a presidente Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade e por isso mesmo eu votarei é, em todas as fases contra o impeachment. É que Antes não era tanto como hoje, mas com é onde é com quantitativo que é o que define feito. Vocês gostam de um de é que um bom Mas olha, muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada. Continua esse trabalho. Eu muito o trabalho de vocês. Um livro de vários autores que foi organizado exatamente para que esse momento que nós estamos vivendo, do falso impedimento da Presidenta da República, desse falso processo, ficasse registrado na história como um golpe, porque golpe é... Que a gente precisa garantir que o Estado democrático de direito não seja lesado e a partir a partir desse restabelecimento dessa dessa crise eu acho que o campo está aberto para as ideias para o diálogo eu acho que é isso que a gente precisa garantir para os senadores né que a gente é, fortalecer aí a luta pela democracia que eles está em jogo nesse momento. E nós somos juízes do processo. Por isso que até hoje eu não defini meu voto, falei que eu defini meu voto no momento. Será que aceitar a pronúncia, que é o que vai acontecer amanhã, é uma coisa. Aceitar o um impeachment, que é o que vai acontecer na semana do dia 25 e dia 29 é outra coisa diferente. Essa ação ela busca sensibilizar os senadores, mesmo aqueles que já se decidiram por votar pelo impeachment, alertando que é, o que está em curso no Brasil é um golpe parlamentar. A gente tem que lembrar que o que está em jogo agora é uma conquista importantíssima para a vida digna de todo e qualquer brasileiro, que é a democracia.